E lembrem também de dar um like nesse vídeo e quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bodog Nerd e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse aqui é um filme de suspense, onde um menino chamado Finn, de 13 anos, ele é sequestrado ali por um serial killer e ele é colocado dentro de um porão. É, o filme ele é baseado no conto O Telefone Preto, que é do livro Os Fantasmas do Século 20 do Joe Hill, por acaso é filho do Stephen King, que é um autor que a gente adora demais. E esse filme ele é contado ali pela perspectiva do o Finn, que é o menino que é raptado. E o que eu gostei desse filme é que realmente tem uma história sendo contada. É, em algum momento ali, eventualmente, a história dos personagens todos vai se entrelaçar. Então não são cenas gratuitas de terror, tem um roteiro que é todo amarrado ali no fim das contas. Né? O filme, na maior parte do tempo, tem muito mais cenas de suspense, assim, o clima todo é de suspense, mas no final tem cenas de terror que são mais fortes e violentas. É, uma parada que a gente achou muito legal é que o Joe Hill, né, o escritor, ele comentou que ele cresceu no estado do Maine nos Estados Unidos, né? Numa casa muito antiga ali, que era sinistra. E tinha na casa dele, ali no porão um telefone que não tava conectado em nada ali. Ele achava aquele, aquela história, todo aquele telefone ali muito assustadora. Era muito esquisito ele comentava porque era num porão ali, em volta era tudo com terra batida ali, concreto, um lugar em ruínas. Então não fazia muito sentido ter aquele telefone num lugar extremamente sinistro. E olha só, bate justamente com a descrição do que a gente vê numa cena ali no filme, justamente do telefone preto, né? E eu gostei muito, assim, do tempo que o filme gasta construindo ali as relações acaba adicionando camadas ali que deixam o filme muito mais interessante É, o legal é que o filme tem até um toque de drama ali, porque a gente vê bastante das relações do Finn na infância dele, o que ajuda a construir o personagem dali pra frente Tem umas pitadas ali de jump scare e confesso que eu dei uns gritinhos ali no cinema eu me assustei, achei umas cenas muito bem feitas de jump scare ali e tem violência explícita no final ali também que deu um tom pesadinho ali pro fim do filme é, ainda assim, é um filme que ele tem uma pegada mais de suspense do que de terror. É um roteiro que nos agradou demais, né? Eu gostei bastante da pegada desse filme. E não é aquele filme que a gente fica com raiva dos personagens, que ficam fazendo coisas idiotas, que a gente se mata de raiva normalmente quando a gente assiste esse tipo de filme. Aqui não, aqui a gente acaba torcendo pelos personagens. Né? E uma coisa que ajuda muito aqui o filme a funcionar é a química entre os irmãos Finn e Gwen. A gente fica numa sensação que tem que proteger eles o filme inteiro. E, aliás, os dois atores são muito carismáticos, né? Tanto a menininha, a Madeline. Como o Mason, né? Eles funcionam muito bem juntos. Ah, eu confesso que eu quase chorei aqui com algumas cenas com eles dois. E olha que loucura, é um filme ele de suspense, terror e eu com lágrimas nos olhos ali. Mas realmente foi bem emocionante a construção desses dois personagens. É, o roteiro é muito bem construído em vários aspectos ali. Tanto os personagens ali que rodeiam e tem alguma relação com o Finn são muito bem trabalhados. Que no final das contas o roteiro todo é muito amarrado no final, né? Eu acho que tudo faz muito sentido ali pra história. É, e nenhuma cena ali é gratuita. Realmente tudo vira para o Finn, que é um personagem muito legal. É, o próprio elemento sobrenatural também funciona muito bem, ele é muito bem encaixado aqui na história. O vilão aqui desse filme eu achei incrível ali, tanto pela fama toda que rodeia esse personagem, quanto pela imagem dele, que é muito assustadora. E acaba mexendo com a gente que quem nunca teve medo de histórias sobre um sequestrador que leva crianças ali em vans oferecendo bala, balões e tudo mais. Então é bem assustador. É, esse imaginário do assassino aqui, com essas características de ser um sequestrador que pega crianças e tal. É muito bem trabalhado no filme todo o lore construído em cima do que, que aquele assassino faz, o que, que ele já fez com as vítimas. Então o filme ele trabalha muito o clima de tensão, o filme imaginando será que tudo aquilo vai acontecer com ele? A que momento que o assassino vai atacar? O que, que vai acontecer com ele quando ele tá preso? Tudo isso é muito bem trabalhado, então gera uma atenção muito legal no filme. Talvez eu quisesse saber um pouco mais desse assassino ali, saber um pouco da história dele, mas o fato da gente não saber e a gente também criar uma uma certa fantasia em volta disso também funciona bem no filme. E o Ethan Hawke tá muito bem no papel, né? Mesmo usando ali quase todo o filme uma máscara a gente vê ali no olhar dele naquele tom de voz, aquele desejo de sangue dele, então eu acho que ele tá muito bem aqui nesse papel. Eu achei incrível que toda a postura corporal dele vai se modificando quando ele encontra a criança, então é realmente assustador essa parte. O que eu talvez esperasse um pouco mais é que tivesse um pouco mais de tensão um pouco mais de terror, assim a mais cedo no filme, não só no ápice final, apesar de que eu gostei muito também dessa construção que eles fizeram, mais nessa pegada de suspense com um final mais terror. É hey, O Scott Derrickson, que é o roteirista, produtor e diretor do filme, ele mandou muito bem aqui, e é um cara que já é bem experiente também em filmes de em produções de terror, né? Ele já dirigiu aqui a entidade, o Hellraiser 5, e um dos filmes que a gente adora muito, que é o Exorcismo de Emily Rose, que na minha opinião, assim, é um dos melhores filmes de possessão que tem. Inclusive, a produtora desse filme aqui é a Blumhouse, que é uma produtora que é especializada em filmes de terror e tem feito muita coisa boa aqui no cinema. E aqui o diretor conseguiu construir ele, uma tensão crescente, uns jumpscares que funcionaram e um filme de suspense e terror muito bom. Galera, lembrem de dar like aqui nesse vídeo e lembrar vocês também que a gente tem um recurso agora, um botão aqui valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui. né? Então nossa nota para o filme O Telefone Preto é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então